Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente das outras. Vamos fazer uma make de carnaval. Ano passado, ou em, acho que foi ano passado, em 2016? 2016 eu fiz uma make de carnaval. Acho que uma, uma sériezinha de makes. E eu acho que eu vou fazer isso esse ano de novo. Pra nossa make de hoje, se você já me acompanha no Instagram, você já viu que eu soltei esse delineado de arco-íris aqui... Uma representatividade bem tratatrá. Tra. E aí. Aí é isso. Vou tentar ensinar vocês. Porque é assim. Eu não tenho mais maquiagem colorida, então que me impossibilita de fazer muitas coisas. Então eu peguei produtos que eu tenho das cores do arco-íris e tentei fazer um arco-íris. Então assim eu usei batons, eu usei sombras, eu usei glitter para disfarçar. Então eu quero que vocês tentem aí também. E se você conseguir, por gentileza me marque nas redes sociais. Se você conseguir reproduzir, me marca. Se você for usar isso no carnaval, tenta treinar isso alguns dias antes. Se você consegue, se você, né, enfim, consegue. Porque não então faz um você ficar fazendo cor, misturando cor e tal Mas não esqueça, é, por gentileza, clique no gostei, se inscreva no canal E faça parte da nossa família <risos> Então vamos lá que carnaval é onde você vai pular, você vai dançar Se você for pro um bloquinho, então tudo que é menos é mais Porque você vai suar e aí não é legal Essas barbas aqui, elas vão ficar aí porque eu tô deixando ela crescer pra arrumar o design da minha barba Um pouquinho daquelas sombras 24 horas da Maybelline e eu vou aplicar aqui. E eu vou aplicar em pouca quantidade pra ela não talhar. Porque é uma sombra que talha, então ela fica cheia de marquinhos. Você tem que lembrar que vai estar tá calor, principalmente no Brasil. E aí, você tem que selar bastante esse produto aqui pra evitar que quele ou transeira. Vou pegar um pincel e eu fiz uma misturinha aqui, um pedaço de lápis branco. E eu misturei com o Inglot, o Duraline da Inglot. E aí, eu fiz uma pastinha. Essa pastinha você vai utilizar para fazer o molde do seu delineado. Caso você não tenha tanta prática assim de fazer um delineado, e fazendo molde é muito mais prático de só ir preenchendo. Então, vou pegar um pincel assim, nós vamos fazer um delineado. Não vai ser igual esse, mas vai sair um delineado. Então, para a primeira cor que é o vermelho, nós vamos usar um batom da Ruby Rose que é o número 1. E não faz mal, dá uma assim embaixo Só deixa separado esse canto porque a gente vai colocar glitter E pra transição eu vou usar um batom Esse aqui é o número 11 da Tango Então a gente vai vir com o próprio aplicador assim Agora com o lápis amarelo, esse daqui é da Home Trend Eu venho da minha amiga Camila, ele tem amarelo e verde A gente vai passar, vai virar outra pontinha e aí vai passar a cor verde em cima. Essa sombra é uma sombra amarela, é a número 215 da Sephora. Então a gente vai e vai batendo assim, ó, depositando a cor, tá? Vou pegar o pincel, vou aplicar um pouquinho em cima do verde, vou arrastar ele pra cá, ó. A gente vai pegar um roxinho aqui. Sombras retocadas. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Então, vai pegar o roxo e vai aplicar aqui. Vai pegar o azul. Vai aplicar aqui. Vai aplicar o verde. um amarelo um batom laranja e aí com um pincel bem fofinho a gente vai vir num glitter pode ser qualquer um eu tô usando esse da inglot que é o 66 que é um glitter fino prata e aí a gente só vai dar uns tapinhas assim ele vai ajudar a disfarçar as transições das cores eu gostei muito do resultado, espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, só dá um curtir. E se você me acompanha no Instagram, nas redes sociais, você já viu essa maquiagem. Então, se você tirar, ou fizer, ou, né, for pro carnaval com uma make assim, me marca lá no Instagram, que eu vou gostar muito de ver, dar as curtidas, gostar um pouquinho da sua vida. Então é isso, muito obrigada por ter assistido, espero que vocês tenham realmente gostado. Vou tentar colocar a lista de produtos lá no blog, tá? Fiquem muito bem, se hidratem nesse carnaval, bebam muita água pra pele ficar bonita. Usem camisinha caso vocês forem fazer um sexinho gostoso, tá bom? Porque é importante, vai que daqui nove meses você tem um resultado, mas assim, se tiver, né, aguenta. Mas assim, usem camisinha, se protejam, né, porque não é só não se engravidar. Também tem umas doencinhas aí. Então... Eu espero que vocês uh, fiquem bem, curtam bastante o carnaval e me deem dicas do que vocês querem ver no próximo vídeo. Um beijão! Tchau! Ó, oh, não transferiu! <risos> Tchau!